Olá, sou Fátima Grave, coordenadora do Programa de Postgrado em Trabalho Social da Universidade Federal de Rio de Janeiro, acreditada pela CAPES, que é a Coordenação de Perfeccionamento do Personal de Educação Superior, aqui no Brasil, do Ministério da Educação. Nesse nosso programa desenvolve suas atividades acadêmicas e administrativas la sede da Escola de Trabalho Social, Campus Prevo Vermelha. A maestria tem 46 anos de existência e o doutorado 28 anos, sendo o primeiro curso de doutorado em Trabalho Social oferecido por uma universidade pública brasileira. Atualmente, o programa conta com 30 professores, investigadores e colaboradores efetivos y un estudiante de 188 estudiantes provenientes de todas las regiones del país y de América Latina. El programa de posgrado en trabajo social de la Universidad Federal de Río de Janeiro se compone de tres áreas de concentración, a saber, área 1, teoría social, formación social y trabajo social, cuyas líneas de investigación son fundamentos de teoría social y política, Estado, classes e políticas sociais. Área 2, trabalho, luta social, política social e trabalho social, cujas linhas de investigação são lutas sociais, Estado, política social e serviços sociais, e trabalho, produção de conhecimento e trabalho social. Área 3, cultura e trabalho social, cujas linhas de investigação são Estado, sociedade e direitos humanos, e questões urbanas e movimentos sociais. Estamos muito contentas de integrar Claxo como um centro membro pleno e esperamos de que nossa aliança abra novos caminhos para o programa.